vamos falar sobre escolha. Frisando essa frase escolha, me lembro da história do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de vir ao mundo para morrer por nós, ele tinha criado toda essa terra, mas infelizmente aconteceu coisas terríveis, onde o nosso Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, olhou para a terra, não viu um justo sequer, ele quis acabar com tudo isso. Mas então, Jesus fez a sua escolha. Ele soube escolher e o que escolher. Diante disso, eu pergunto, você sabe escolher e como escolher e o que escolher? Diante de uma situação difícil da sua vida, qual é a sua escolha? De matar alguém? De se suicidar? De brigar com a pessoa? Qual é a sua escolha? ou é a escolha de parar, pensar e fazer o bem a alguém? Bom, Jesus escolheu fazer o bem para todos nós, se não fosse por ele, hoje nós não estaríamos aqui, mesmo passando por diversas dificuldades, a maior dela foi Jesus quem passou, ele resolveu levar para si mesmo todas as nossas dores e enfermidades, Diante disso, amigo, eu peço a você, antes de fazer qualquer coisa, pare, pensa, faça uma escolha correta. Antes de escolher, pense no que escolher e como escolher. Mesmo que aquela escolha não favoreça você, faça a escolha correta, como Jesus fez. Naquele momento foi difícil para ele vir ao mundo, nascer, crescer, sofrer e morrer. Até mesmo antes da sua morte, foi tão difícil que ele chegou a dizer Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas naquele momento ele lembrou da sua própria escolha. Porém, ele diz, mas mesmo que seja difícil, faça a tua vontade e não a minha vontade. Mesmo diante de um momento difícil seu, Faça a escolha correta, faça a escolha do Pai, a vontade dele, para que você marque a sua história, como Jesus marcou a dele. Deixo para você agora um teatro lindo, faça uma boa escolha, como escolher e o que escolher, pense bem. Minha vida dá errado, tudo, nada dá certo, até suicídio eu já tentei, mas nada, nada cal dá certo. Calma, calma, olha pra mim, olha pra mim, como assim suicídio? Me diz o que, que tá acontecendo, talvez eu possa te ajudar. Não, nada, ninguém pode me ajudar, minha vida é um inferno. Não, as coisas não são assim, eu conheço uma pessoa que pode te ajudar. Ele pode resolver qualquer problema, seu, meu, do mundo inteiro. Mas você precisa me dizer o que que acontecendo minha vida financeira não dá certo Minha vida amorosa não dá certo Minha vida espiritual nada, nada dá certo Minha família é um inferno, tudo dá Olha, calma, Vamos, olha pra mim Olha pra mim Você confia Confia Deixa eu te explicar Sabe por que as coisas não estão dando certo? Porque você não tentou colocar toda a sua vida nas mãos do Senhor Ele é o único Capaz de resolver qualquer conflito Na sua família No seu serviço Na sua vida material e espiritual Ele é o único capaz de resolver Ele é o Deus do impossível Olha, deixa eu te explicar Jesus não morreu naquela cruz Não deu todo o seu sangue Para te ver sofrendo desse jeito Você está me entendendo? Ele te amou incondicionalmente Você sabe o significado disso? Ele deu a vida dele pela sua vida Pra você estar aqui hoje, ter a chance de ter salvação. Não faz isso com você mesmo. Ele pode resolver tudo para você. Entrega a sua vida nas mãos de Deus e Ele vai resolver todos os seus problemas, eu tenho certeza. Mas eu já tentei de tudo. Não, não tentou de tudo. Você não tentou se entregar de verdade para o Senhor. Ele é o único caminho. Você não fez a escolha certa. A escolha certa é Jesus. Pensa bem.